E hoje eu trago para vocês a receita perfeita para o dia dos namorados. Mas por que ela é perfeita, Thay? Porque ela é rápida, porque ela é deliciosa e porque é junho, né gente? O inverno está chegando, para quem tem inverno, para mim continua quente. Mas aí a gente fica com vontade de comer o que? Aquelas comidas mais quentinhas, tipo fundir é de gorgonzola. Ela é muito, muito, muito maravilhosa. Então vamos começar a receita, parar de enrolação, vamos para os ingredientes. Um pote de requeijão, uma caixa de creme de leite. Um pedaço de gorgonzola, o meu aqui tem mais ou menos 190 gramas. Noz moscada e um pão italiano redondo. Eu vou fazer aqui um creme de gorgonzola e vou servir ele dentro do pão. Mas se você não quiser, você não precisa servir ele dentro do pão. Você pode colocar ele num remakerzinho, num potinho, em alguma coisa que você acha interessante. Mas eu gosto de servir ele dentro do pão porque esse creme vai deixar o pão meio molhadinho por fora. E depois... Ai, fica tão bom. <risos> fica muito bom, então... A gente vai tirando os pedacinhos do pão, enfiando no cremezinho, comendo, aquele negócio aconchegante, românticozinho. Fica aí a ideia, mas se vocês não quiserem, não precisa fazer dentro do pão, você pode fazer em outro lugar e servir com as torradinhas, que também vai ficar muito gostoso. Aqui eu vou cortar um buraquinho, um quadradinho no topo do meu pão. Eu gosto de comprar esse pão italiano que tem esse quadradinho no topo, porque fica bonitinho. Eu vou cortar esse quadradinho, tirar todo o miolo e sigo com a receita com vocês. Música a gente faz o um buraquinho, pode dar uma apertadinha embaixo, mas tenta não deixar muito fino embaixo, porque senão ele desmorona na hora que bota o recheio então, meu pãozinho está pronto aqui a tampinha dele e o miolo eu coloquei aqui numa travessinha que vai ao forno vou jogar um pouquinho de azeite dou uma mexidinha e a gente vai levar esse miolinho pro forno para ele ficar cantinho. e a gente servir com o nosso pão no final pronto vocês viram super difícil essa primeira parte da receita, agora a gente vai fazer o creme. Lembrando que essa primeira parte é opcional, mas fica aí a sugestão. E se você já tá gostando desse vídeo, lembra de deixar seu joinha. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque eu vou dizer, a gente tá preparando um especial de São João. Ai, eu não vou nem falar nada, mas só vem receita boa por aí. Se inscreve, lembra de ativar o sininho para você saber toda vez que a gente posta vídeo novo. E se você não quiser perder vídeo nenhum, de jeito nenhum, me segue também no Instagram, que eu sempre aviso quando tem vídeo novo no canal, porque às vezes o YouTube se esquece de avisar, mas eu não esqueço, eu sempre aviso. Eu tô aqui colocando na panela o meu requeijão. É bem difícil essa receita, viu gente? Presta atenção. Creme de leite. Vamos raspar tudinho pra não desperdiçar. A gente vai dar uma mexidinha inicial, aqui eu liguei meu fogo, tá, meu fogo tá bem baixinho. Só pra misturar esses dois. E eu vou cortar meu queijo em pedacinhos pra facilitar ele na hora de derreter. E como vocês me conhecem, se vocês não me conhecem, prazer, eu sou a Thay. Eu sempre pego recipientes pequenos demais para o que eu tô fazendo. Eu vou botar um pouquinho do meu queijo aqui. E vou cortar esse último pedaço que não cabia no prato. Só para lembrar que meu fogão tá ligado no fogo bem baixinho. Agora sim. Aqui. Eu vou aumentar o meu fogo pro médio. E a gente vai mexer isso daqui até derreter o queijo. E basicamente é isso aí. E meu queijo aqui já está quase que 100% derretido. Eu vou vir aqui com a noz moscadinha. A noz moscada ela é opcional, mas eu acho que dá um complemento de sabor bem legal com qualquer coisa que seja base de queijo, molho branco, essas coisas. Aqui não é exatamente um molho branco, mas é um creme de queijo. Então fica a sugestão: dá uma raladinha na hora, dá uma mexidinha. E quando estiver 100% derretido, já está pronto. E te digam se não é a receita mais fácil que eu já ensinei nesse canal. Na verdade, eu não sei. Acho que ela compete muito com a receita do sorvete. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no card e vai lá ver, porque é outra receita maravilhosa e super fácil. Então, é isso. Vamos só esperar nosso queijo terminar de derreter e eu mostro pra vocês pra finalizar. E agora, meus lindos, pra finalizar nossa receita, nossa receita super difícil, eu coloquei nosso pão aqui nessa tabuinha, nossas torradinhas já estão prontas. Se vocês quiserem, vocês podem deixá-las mais moreninhas, eu gosto assim só pra dar uma esquentadinha pra comer pãozinho. Aqui eu vou tirar nossa tampinha e vamos encher nosso pão. Cuidado para não fazer desastre. Aqui a gente coloca nossa tampinha charmosa. E aqui está pronta nossa receitinha super deliciosa para o dia dos namorados. Vamos experimentar para ver se esse negócio aqui tá bom. Eu não vou destruir minha tampinha porque ela está muito bonita. A gente pega aqui um pãozinho, joga dentro desse que creminho que tá pegando fogo, tenham paciência comigo porque está quente. Hum. Hum. Nossa senhora. É sério. Essa é uma das melhores receitas que você vai experimentar na sua vida. É tipo um fundir de gorgonzola servido dentro do pão. É a melhor forma que eu consigo descrever. Mas é muito, muito, muito bom. A noz moscada dá um toque que você sente lá no fundo, que faz uma diferença. Então eu aconselho vocês colocarem. Mas, sério. que hum. mais, a gente poderia fazer no especial do dia dos namorados. Que não, uma receita que fosse por amor. Por amor. É sério. Fica muito, muito, muito, muito bom. Muito bom. Eu já disse que fica muito bom. Fica muito bom. É isso, meus rins. Eu espero muito que vocês façam essa receita, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E essa foi a nossa receita de hoje. Um beijo e até a próxima.